Olá, fico muito feliz que você chegou até aqui. Se você chegou até aqui é porque realmente você está muito interessado em conhecer mais o nosso plano de marketing, o nosso plano de compensação, como que você vai monetizar os nossos produtos, como você vai construir rede, como você vai viajar, como você vai conhecer pessoas incríveis. O teu desenvolvimento vai ser muito grande dentro dessa indústria, do teu desenvolvimento pessoal. Estou muito feliz, sinceramente. Bom, é, tenho um pedido para te fazer. Como eu construí todo esse meu sistema, gravei os vídeos... Como eu construí esse sistema de, de site, eu conheço muito bem o meu sistema. Ele manda muitos e-mails por dia. E muitos desses e-mails podem parar na caixa de spam, na caixa de lixeira ou até mesmo na caixa de promoção. Então eu peço que você procure lá na tua caixa de promoção, spam ou lixeira ou pode ser que esteja na caixa principal. Um e-mail com o nome leandro, arroba leandrofonseca.com.br. Dentro desse e-mail vai ter um link para você clicar que vai ser te direcionado um plano de marketing que eu mesmo gravei na tela do meu computador. E esse plano de marketing vai te mostrar como você monetiza os nossos produtos, constrói a rede, como você consegue viajar e pode ter certeza que vai ser uma experiência muito incrível. Então assiste o plano de marketing porque eu tenho certeza que nós vamos nos conhecer e com certeza vamos viajar e conhecer os melhores lugares do mundo. Te encontro no plano de marketing.